Pessoal, eu já assisti esse filme, eu acho que umas duas, três vezes, mas eu não sei por que que eu nunca tinha feito um vídeo sobre ele e é um filme que quando eu assisti a primeira vez eu fiquei bem impressionada, a segunda vez também e a terceira vez ainda mais, porque ele é um filme que os psicólogos adoram, uh, sempre é usado na, na psicologia, assim, na, principalmente na psicanálise e é muito complicado. E eu não lembrava também que esse filme é do Pedro Almodovar, que ultimamente eu tenho gostado muito dos trabalhos que eu tenho visto dele. E aí me chamou mais atenção ainda esse fato. A Pele que Habito é um filme ali com o Antônio Bandeiras muito bom, ele tá assim extraordinário nesse filme, porque ele faz um médico Robert bem doido insano, frio, calculista enfim, assim é um filme cheio de flashbacks também, tem que ter bastante paciência assistindo para conseguir entender o plot dele, que é de explodir a cabeça quando a gente tá assistindo tem também a Helena Anaya o John Cornet que até ganhou um prêmio assim de coadjuvante e tem a Marisa Paredes que fez vários filmes do Amodover também eu tava vendo que ela participa de vários, gosto dela também, e esse filme tá na HBO e tá na Apple TV e na Amazon Prime Video também, enfim. O plot dele é sobre um evento traumático, a ruína, o estranho relacionamento entre um cirurgião plástico e a mulher que ele mantém presa em uma luxuosa mansão. E aí que tá todo o mistério. Quem é essa mulher? Por que, que essa mulher tá ali? O que que ela tá fazendo? E o que que esse cirurgião fez nela? Mas Quais foram as, uh, os motivos para que esse cirurgião uh, fizesse isso nela? Então, são muitas as questões ali que tu começa a se perguntar. Isso tinha realmente assim, sentido? Ele fez porque ele é louco? Ele fez porque ele é amargurado? Porque ele sofreu? Uh, ele tem razão ou não? Então, são muitas perguntas e essa questão da psicanálise, quem já viu vai entender, porque... Uh, ali depois do plot sem spoilers, uh, essa motivação e por que que ele resolveu fazer o que fez, então é um filme muito profundo, muito bom, e o Agustin, que se eu não me engano é um dos médicos, é o Agustin almodovar mesmo, que é irmão do Pedro almodovar que ele tá nesse filme também, eu descobri quando eu fui procurar, então é um filme que vale muito a pena assistir, mas ele é aqueles filmes bem... Né, difíceis quando tu descobre o que aconteceu, porque tu fica pensando aquela mulher lá, aprisionada, meu Deus do céu, como que eu me sentiria naquela situação, então é muito complicado mesmo, e a trilha sonora desse filme é sensacional, tem músicas muito boas, se eu não me engano ganhou um prêmio também de melhor trilha sonora original, então assim, ele é muito boa, é um filme bem tenso e bom.